Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Luenetti, professor de Nadi Yoga. Quanto vale a liberdade para você? Você se sente livre? Como saber se realmente está livre? E agora, a mais importante pergunta. Como de fato se tornar livre? Se essas perguntas têm frequentado a sua mente ou se elas lhe despertaram interesse, então eu lhe convido a vir praticar Yoga. E nessa semana, um dos aspectos que vamos treinar é para adquirirmos força, coragem e condições para sermos cada vez mais livres. Lembre-se que o Yoga é uma filosofia de vida prática, ou seja, não é para ficar conjecturando sobre aquelas perguntas e sim para praticar e experienciar o progresso de uma liberdade autêntica. E dessa forma, você poderá entender e saber responder na prática essa outra pergunta. Você é livre de você mesmo? Além disso, na prática dessa semana, vamos trabalhar também com o beneficiamento do sistema circulatório, exercitar ainda mais o aperfeiçoamento constante, elevar o estado vibracional e muitas outras coisas importantes. É isso aí. Espero por você. Um grande abraço.